sem mais delongas, caneta e papel na mão e simbora. Para cima deles. lá cima deles. Repete na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Porque juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Antes de começarmos aí a detonar as questões de raciocínio lógico, você sabe o que é a tríade do método MPP? Vamos lá. A tríade do método MPP são as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. E o mais importante, com essas três técnicas, você vai aprender a interpretar e resolver qualquer questão de raciocínio lógico, mesmo que você não tenha base ou bloqueio. É isso aí. Então, o nosso método é para todos. Aí eu coloquei aqui um esqueminha para melhor elucidar a tríade do método MPP. Tá aqui as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. A primeira delas, ó, a primeira delas é o Método dos 50. Marcão, para que, que serve o Método dos 50? Vamos lá. O Método dos 50, né, a primeira técnica, né, com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí a metade do exercício, você já tem aí 50% da questão. Por isso que o nome é método dos 50, meio caminho andado. Então, se você interpreta de forma correta, cara você já tem aí 50% da questão. Então, resumindo a parada, com a primeira técnica, você vai aprender o quê? A interpretar as questões. Legal? Com a segunda técnica, vamos lá. A segunda técnica, você vai aprender a resolver. Você aprende a resolver as questões. Então, com a técnica R, você vai aprender a forma correta, né? qual macete você tem que utilizar para resolver determinado tipo de questão, né? qual a ferramenta que você vai utilizar para determinada questão, você vai aprender a ter agilidade né? ali nas questões com os macetes. E o que, que significa esse R? É um processo, estudar, revisar e exercitar. Você já tem que revisar de imediato. Você não pode esperar. Você acabou de assistir ali a videoaula, você já revisa. Estudar, revisar. Por isso que o nosso método funciona. Então, tudo isso que eu estou falando, nós ensinamos lá no nosso curso do INSS né, para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Né, nós ensinamos tudo isso bonitinho para os nossos alunos. Por isso que eles são aprovados. Porque lá eles têm acesso ali ao método. Primeiro interpreta depois resolve é um processo interpreta resolve interpreta resolve beleza e a terceira técnica Marcão para que que serve Pô, já sei interpretar já sei resolver pô não quero mais nada calma tá aqui ó a terceira técnica é a cereja do bolo porque é a prática técnica 2080 Essa é a nossa essência 20% de teoria e 80% de exercício então, no curso do INSS é assim, teoria enxutinha, exercício. Teoria enxutinha, exercício. Né? A teoria, a gente já sabe, né? a gente vai direto ao ponto. Por isso que aqui dá aquela sensação Netflix, o aluno não para de assistir as aulas. Né? Porque a gente vai ali, a gente não fica ali rodeando, a gente não fica naquele blá blá blá teórico. A gente dá ali só o filé para vocês ficarem realmente de cara para o gol. E você, seguindo ali as três técnicas, seguindo a tríade do método, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Beleza? Agora, agora sim, nós vamos aplicar e aprender com o método MPP. Agora você vai ter aí uma degustação do que nós ensinamos para os nossos alunos do curso do NSS, beleza? Vamos lá, começando aqui a brincadeira, agora está valendo. Primeira coisa que você vai fazer na questão, primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP. Qual é a primeira técnica do método MPP? É o método 250. Então, primeira coisa é interpretar. Né? E para interpretar, nós utilizamos o método 250. E o método 250 funciona assim. Ó. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, vamos lá. Julgue o item... A seguir, a frase, você sabe que horas são? Interrogação. É uma proposição? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? É analisar aqui o tipo de prova. Nós estamos fazendo uma prova no modelo certo ou errado. Não tem mais aquela coisa de marcar X. Então, já começa aí a brincadeira. Né? Marcão, cadê as opções? Não, não tem. É certo ou errado. Beleza? Primeira coisa é analisar o tipo de prova. Ok. Depois, qual é o assunto, né? Qual é o assunto dessa questão? Pô, é uma questãozinha conceitual. É uma questãozinha que envolve a definição de proposição lógica. Tá? Então, probleminha, né? É uma questão que envolve né? a ideia né? de definição de conceito, de proposição lógica. Legal. Já interpretei aí a questão. Interpretou, resolve. Para resolver, entre em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. É, com a segunda técnica, você aprende a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Então, para se resolver... Essa questão que envolve o conceito, né, que envolve a definição, o aluno tem que se ligar aqui nas exceções. O aluno tem que se ligar aqui, ó, a malandragem, né, o bizu, é o aluno se ligar nas exceções. Como assim as exceções, Marcão? Pô, será que toda frase, será que toda declaração pode ser considerada uma proposição? Vamos lá, qual é a definição de proposição, né? para você tirar uma onda? Vamos lá, proposição lógica, vamos lá, qual é a definição, qual é o conceito? É toda declaração afirmativa ou negativa de sentido completo, a qual se pode atribuir dois valores lógicos possíveis, ou verdadeiro ou falso, não existe né, uma terceira valoração. Ou é verdadeiro, ou é falso. Tem que ter valor de julgamento. Mas será que toda frase, será que toda declaração pode ser considerada uma proposição? Aí entra as exceções. Né? Vamos lá. Anota aí. Ó. Frases interrogativas, frases exclamativas, Declarações sem verbos. Declarações sem verbos. Verbos no imperativo. E sentenças abertas. Tá? Não são proposições lógicas. Legal? Então, você tem que tomar cuidado com isso, com as exceções. Ó. Interrogativa exclamativa, sem verbo, verbos no imperativo e sentenças abertas. Não são proposições lógicas. Legal? Então você tem que se ligar aí nas exceções. Esse é o bizu. Legal? Geralmente surge uma dúvida na vida do aluno nessa parte aqui de sentenças abertas. Então o que seria uma sentença aberta? Sentença aberta são declarações que geram uma certa indeterminação, né? Por exemplo, se eu falo para você, ele é médico, opa, ele quem? Porra, não tem o nome da pessoa, né? Ele quem? Então gerou uma indeterminação, né? Então não tem como julgar, não tem como saber se é verdadeiro ou falso. Ele é jogador de futebol, pô, ele quem? Né? gerou uma indeterminação. Então não tem como eu julgar. Então se não especificar o nome da pessoa, é uma sentença aberta. Agora diferente de eu especificar. Se eu falo para você assim, ó, Maradona foi jogador de futebol, né? Zico, né, foi jogador do Flamengo. Pô, eu tô especificando o nome da pessoa, né? Marcelo é médico. Né? por mais que você não saiba quem é o Marcelo né? com certeza essa declaração, ela vai ter um valor, ou é verdadeiro ou falso legal? então se declarar o nome, se especificar o nome, é uma sentença fechada, é uma proposição, se não especificar o nome não declarar o nome né? não é proposição, é uma sentença aberta, ficou claro? Agora, família, que eu dei aí uma mini aula para você sobre conceito, sobre definição, nós podemos aí julgar o item. Agora ficou fácil. A frase, você sabe que horas são? Interrogação é uma proposição? Não. Não é uma proposição. Por que que não é uma proposição? Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você está prestando atenção na aula. Não é uma proposição. Tá. Por que, que não é uma proposição? Ó, eu sei que não é. Agora eu quero saber o porquê. Por que, que não é? Ah, marca. Porque é uma frase interrogativa. E frases interrogativas né, não são consideradas proposições lógicas. Legal? Então, o item... Está o quê? Errado. Esse item na nossa prova estaria errado. Legal? Então, primeira questãozinha foi para a conta. Passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. Primeiro interpreta, depois resolve. Raciocínio lógico é repetição. Primeiro interpreta, depois resolve. E para interpretar, método 250 neles, ó. Vamos lá, sublinhar para interpretar, sublinhar para interpretar, método dos cinquenta neles. Proposições das formas tal, tal, tal, são sempre equivalentes. A partir dessa informação e das definições incluídas, julgue o item a seguir. Considere a seguinte proposição. Se Antônio resolver corretamente esta prova, então ele passará no concurso. Nesta situação, é correto concluir que, se Antônio não resolver corretamente esta prova, então ele não passará no concurso. Vamos lá, analisando aqui a questão, né? a gente está interpretando qual é o assunto dessa questão. Ô, Marcão, essa questão é sobre equivalência lógica. É uma questãozinha sobre equivalência lógica. Como é que eu sei que a questão é sobre equivalência lógica? Pelo formato do item. Ele te dá uma condicional... Né? Ele te dá uma condicional e depois te dá uma outra condicional como conclusão da anterior então sempre que acontecer isso ele te der uma condicional e como resultado te fornecer uma outra condicional tá o probleminha a questão é sobre equivalência lógica e equivalência lógica de quem marcão equivalência lógica do se então tá legal é um probleminha clássico de equivalência lógica do C, então. Beleza? Então, interpretamos aqui a questão. Já sabemos o assunto. Né? Pelo perfil ali do item, eu já sei qual é o assunto. Legal. Interpretou, resolve. Aí entra a segunda técnica. Para resolver essas questões aí sobre equivalência lógica do C, então o aluno tem que saber as regrinhas né? as regrinhas né? as regrinhas de equivalência lógica do C, então quais seriam as regrinhas de equivalência lógica do C, então vem com o pai, ó. vamos lá equivalência lógica do C, então temos duas é muito fácil. Equivalência 1. E temos aqui a equivalência 2. Equivalência 1. Como é que funciona a regrinha da equivalência 1? Nega tudo. E depois, ó, inverte. Você vai manter o C, então, na frase, vai negar tudo. E depois vai inverter. Equivalência 2. É a regrinha do Neymar. Né? O C, então, vira O nega a primeira ou mantém a segunda. Nega a primeira ou mantém a segunda. Aí eu vou analisar aqui, ó. Olhando ali o item, ficou muito claro pra gente que ele tá tentando ali usar a primeira. Por quê? Né? É o C então virando o C, então. Ele continua com o então ainda, né? Então, ele usou a primeira, com certeza ele tentou ali usar a primeira. Agora, a gente tem que verificar se ele usou de forma correta. O né? que, que diz a regrinha? Mantém o C, então, na frase, nega tudo, ó, nega tudo e depois inverte. Vamos verificar para ver se ele fez isso? Ó, a proposição inicial é essa daqui. Ó. Se Antônio resolver corretamente esta prova... Então ele passará no concurso Nessa situação é correto concluir que Se Antônio ó, Vamos ver se ele aplicou corretamente a regra Se Antônio não resolver Corretamente esta prova Então ele não passará no concurso Pergunto Ele aplicou a regra corretamente? Ele negou E inverteu? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo Ele negou e inverteu? Sim ou não? Pô, Marcão, com certeza esse item tá errado. Por quê? Porque ele só negou e para ser equivalente tem que negar e inverter. Beleza? Então esse item na nossa prova ele também estaria o quê? Errado. Pô, Marcão, não é possível. Pô, são anos de sofrimento. Pô, já fiz vários investimentos, pô, em menos de 20 minutos de aula, pô, eu tô conseguindo aqui resolver questões pô, do sebraspe né, do CESPE/NB, e cara, o mais importante, sabendo ali o que eu tô fazendo, né, tendo um método por trás de tudo isso, né? Pô, não é possível, cara, tá muito bom para ser verdade, realmente. <risos> né? Se eu não estivesse vivenciando aqui a transformação na vida dos nossos alunos, eu falo isso em toda aula. Né? Eu também ficaria com essa pulguinha atrás da orelha, né? Também ficaria com essas interrogações aí, pô, é mais um querendo tomar aí meu dinheiro, é mais um 71, né? Porque você já fez vários investimentos e não teve resultado. Então é muito, né, plausível, né, você pensar dessa forma, né? Muito racional você ter já isso aí com você. Beleza? Mas para mostrar para você que eu não estou mentindo E que de fato o método Transforma a vida dos alunos pô, Olha esse depoimento aqui Olha esse relato aqui De uma aluna nossa Olha que legal, muito legal mesmo ó Eu quero agradecer a vocês dois Estou chorando aqui de tanta felicidade Acabei de descobrir que passei no concurso para o qual estava estudando. E simplesmente, graças a vocês, eu acertei 12 de 14 questões de matemática. Sério, justo eu, ó, esse depoimento, esse relato te representa. Justo eu, aluna repetente e que sempre tirou 4 e 3 a vida toda em matemática. Nada pode descrever a minha gratidão para com vocês. Vocês são professores incríveis. Obrigada, obrigada, obrigada. Então, isso é um relato né, de uma aluna nossa que faz parte do grupo dos 5%, que seguiu o método e arrebentou aí na prova de matemática. Isso pode acontecer com você na prova de raciocínio lógico do INSS? Pode. Por isso que eu estou aqui para te convidar, te fazer um convite né, para a nossa imersão de raciocínio lógico do INSS. Olha a nossa promessa aqui. Ó. Já imaginou passar no concurso do INSS com 80% ou mais de acertos nas questões de raciocínio lógico? Isso é possível sim. Tá? E para você ter esse resultado, basta você se inscrever agora mesmo na nossa imersão de raciocínio lógico e essa imersão ela vai rolar no dia 27 do nove às 20 horas ao vivo só que essa aula não será liberada para todo mundo é um evento fechado e para você participar tem que entrar no grupo do WhatsApp tá legal é simples para você participar ah, Marcão vai ser aqui no YouTube não é um evento fechado. Né? Não queremos quantidade e sim qualidade. Então, por isso que o evento é fechado, é só para quem está interessado. E nesse evento, cara, vai ter uma surpresa. Tá legal? Mas apenas para quem participar. Só vai ter acesso a essa surpresa, né, cara? Essa surpresa, quem participar. Então, você que está estudando para o INSS e está contando aí com essas questões de raciocínio lógico, participe da imersão. Tá legal? E na imersão, você vai ter uma surpresa. Legal? Não deixe de participar. Cara, já, tá, já lotamos aí vários grupos, tá muito legal e vamos arrebentar. E contamos aí com a sua presença. É totalmente online, totalmente gratuito. É só entrar aí no link que o Júnior tá colocando aí e fazer a sua inscrição e entrar pro grupo do WhatsApp. Beleza? É isso. Vamos lá. Finalizando aqui a nossa aula, porque tem mais uma questãozinha aqui para a gente. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Aí já está no sangue, né? Método 250 neles. Ó. Vamos lá. Método 250 neles. Considerando os conectivos lógicos usuais, assumindo as letras maiúsculas que representam proposições e considerando os símbolos da tal, tal, que representa a negação, julgue o item a seguir relacionado à lógica proposicional. Cara, INSS, prova do INSS, adora essa coisa de tautologia, ó. ó a expressão é uma tautologia? Vamos lá. O assunto tautologia está associado à tabela verdade, Tá? Está associada à tabela verdade. Beleza? Então, essa questãozinha aqui é sobre tabela verdade. Legal? É sobre tabela verdade. Falou em tautologia, falou em tabela verdade. O que é uma tautologia? O que é uma estrutura tautológica? É quando o resultado é sempre verdadeiro. Ela tem que dar tudo verdadeiro. Para ser tautologia, tem que dar tudo verdadeiro. Todas as linhas da tabela verdade têm que dar verdadeiro. Legal? Beleza. Já interpretamos, né? Já sabemos aí qual é o assunto. Interpretou, resolve. Então, para resolver essa questãozinha de tautologia, que envolve o assunto tabela verdade, o cara tem que dominar aqui a tabuada, né? A tabela verdade do C e somente C. Que é esse carinha aqui, ó. A dupla setinha, que está aqui no meio, é o se e somente se. Então, para resolver essa questão aqui, o aluno tem que dominar a tabuada lógica do se e somente se. E o que que diz a tabuada do se e somente se? Vamos lá. Quem sabe já coloca aí no bate-papo, tá? Quem sabe, quem já conhece o nosso método coloca aí no bate-papo. Ó, iguais da V, diferentes da F. Legal? Essa é a tabuada do seis somente se Iguais, o que, que você entende por iguais? Dois verdadeiros ou dois falsos? O que, que você entende por diferente? Um verdadeiro e outro falso. Legal? Então, se forem iguais, resultado verdadeiro. Resultado vai dar sempre verdadeiro. Aí, fechou. É uma tautologia. Agora, se forem valores diferentes um verdadeiro e outro falso, ou um falso e o outro verdadeiro, não importa, o resultado vai ser falso. Vai dar sempre falso. Aí não é uma tautologia, já é uma contradição. Quando o resultado é sempre falso, tá? a estrutura recebe esse nome, né esse nomezinho de batismo, contradição. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui a parada. Aqui tem uma malandragem, essa questão aqui é bonita. Primeira coisa, eu vou mexer... Nessa segunda parte, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou comutar, comutar é trocar, trocar de lugar, tá legal? Tanto e quanto ou possuem essa, essa propriedade comutativa. Então eu vou comutar aqui para melhor elucidar a questão. Ó. Vai ficar aqui. P e não que. P e não que. Aí tem aqui o C e somente C, que é a dupla seta. Aí eu vou comutar, ó. Eu vou trocar aqui de posição. Eu posso fazer isso porque é o OU. tá? Aí comutando, eu consigo matar a questão. Aí eu consigo matar aqui a questão. Por quê? Porque analisando aqui, ó, fica muito claro para gente que a segunda parte é a negação da primeira a segunda parte é a negação da primeira porque a negação do E é o O né? a segunda parte é a negação da primeira então, Marcão tá a segunda parte é a negação da primeira e aí? isso significa o que pra gente? vamos lá significa o seguinte que essas partes possuem valorações diferentes. Se a primeira parte for verdadeira, a segunda com certeza vai ser falsa. Se a primeira for falsa, a segunda é verdadeira. O que interessa aqui é o diferente. Com certeza a segunda parte a segunda parte que eu pintei de amarelo terá uma valoração diferente da primeira. Por quê? Porque uma é a negação da outra. Se possuem valorações diferentes, lembrando que essa negação aqui, ó, é referente faz referência aqui à primeira estrutura, né? A primeira estrutura. Então, se a segunda... Vamos lá, acompanha aqui comigo o raciocínio. Se a segunda for falsa, a primeira seria verdadeira. Concorda? A primeira parte seria verdadeira. Só que aqui é a negação. Ó, aqui é a negação. Né? Falsa, verdadeira. Porque tem que ser diferente. Só que com a negação vai ficar falso, porque negar é a mesma coisa que inverter. Então, falso com falso, eles são iguais. E iguais no C somente ser, vai dar verdadeiro. Agora, qual seria a outra situação? Vamos lá, a segunda parte sendo verdadeira. Se a segunda parte é verdadeira, a primeira seria o quê? Falsa. Só que com a negação, ela ficaria verdadeira. Negar é a mesma coisa que inverter. Aí, de novo, ó, ficariam com valorações iguais. Pô, iguais no C e somente C. Vou até colocar aqui mais abaixo para ficar bonitinho. Iguais no C e somente C. Dá o resultado sempre o quê? Verdadeiro. Então, em qualquer... Um dos casos, o resultado seria sempre o quê? Verdadeiro. Então, realmente, essa expressão aqui é uma tautologia. Então, esse item estaria certo. Legal? E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marco. não acredito, Marcos, eu quero mais detalhes sobre o que é tautologia. Odeio uma viajada, cara, participe da imersão. Legal? É só você participar da imersão. O Júnior está colocando aí o link novamente. Então, se você quer ficar com né, um serol fininho, fininho, fininho, para arrebentar no dia da prova, cara, inscreva-se agora mesmo na imersão de raciocínio lógico para o concurso do NSS. Vai ser no dia 27 às 20 horas, só que é um evento fechado. É um evento fechado e para participar você tem que se inscrever e entrar no grupo do WhatsApp. Beleza? Legal? Então é isso aí. Clica aí, entre no grupo, porque você não pode perder de forma alguma esse evento. Vai ser o maior evento de raciocínio lógico para o INSS do Brasil. E é um evento que você vai aprender né, o raciocínio lógico para passar, para passar, e conquistar a sua instabilidade financeira né, no INSS. Né? O concurso está estourado, são mil vagas, tem mais cadastro de reserva. Cara, esse ano é tudo nosso. Faça agora mesmo a sua inscrição, 100% online, 100% gratuito, e vamos que vamos. Legal? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Sista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.